meu amigo, minha amiga você é aquela pessoa que quer ser um sapateiro, quer ser uma sapateira? não sei você pode ser uma pessoa comum uma pessoa que de repente, sei lá quer aprender a colar seu calçado é, hoje nós não vamos mostrar, tem outros vídeos, você pode procurar na nossa lista tem outros vídeos sobre colagem tem cola forte, tem cola pvc tem um monte de coisa interessante. Hoje nós vamos fazer... Você ouviu falar que em casa de ferreiros, espeta de pau? É, em casa de ferreiro espeta de pau. Aí o que acontece? Veja você aqui. que nós temos um, um uma botinha, um tênis, meio escangalhado, meio estragado. Só que é o seguinte, se eu for jogá-lo fora, aí eu não estou fazendo... Alguma coisa de bom para a minha profissão, não é verdade? Porque se as pessoas forem jogar fora... Olha o que é que está aqui. Aquela abençoada. A colinha da discórdia. A colinha de ciano crilato. É, aqui, ó, deve estar tá escrito aqui em algum lugar. Não importa. Essa é aquela cola que às vezes as pessoas são perdoáveis. Elas são perdoáveis. Tem gente que, não sei, deve ser algum, não sei exatamente qual é o problema. Mas, ó, se você reparar, tá até saindo fumaça. Toma cuidado, quando começa a sair fumaça, assim, é porque pode pegar fogo. Aqui, ó. Esse calçado aqui, ele tá bagunçado, ele tá, mas é que é confortável. Eu, igual o meu cliente, igual a minha cliente, eu quero conservar o meu calçado. E aí o que acontece? Eu tive gente essa semana que não sei com quem que imaginou que tava falando, colocou mentiroso. É mentira porque não cola. Ora, gente, por favor. A minha resposta foi educada. Foi, sabe, porque tem gente que fala minha educação depende da sua Não, a minha não A minha dependeu muito do que meus pais me deram Até hoje, se eu chegar pra eles Se você reclamar da minha educação Eles vão me chamar na responsabilidade Sabe por quê? Porque a minha educação, ela se baseia no que eu aprendi ah, O jeito que eu colo o sapato baseia no que eu aprendi se eu digo pra você meu amigo eu digo pra você minha amiga que essa cola cola todos os sapatos aí eu estaria mentindo aí eu seria igual às outras pessoas porque eu estaria mentindo quando eu digo pra você cara não cola nenhum sapato é mentira ou, ou ignorância ignorância -se no sentido assim sabe, quando você ainda não conhece você ignora, você não sabe isso não é um grande pecado não isso acontece com muita gente às vezes tem um monte de coisa na vida que eu ainda não sei mas a gente vai aprender Aqui. agora eu vou colocar de volta o meu certo, vou até amarrar nós estamos com o tempo, não estamos? ah, nós estamos 3 minutos, 35 segundos estamos com o tempo Gente, isso daqui, ó, esse calçado aqui não é meu não, tá? Isso aqui é do meu cliente. Ele é do, um calçado do meu cliente. Um calçado que sem a menor sombra de dúvida eu vou colar com a colinha de cianocrilato. E eu vou entregar pra ele e não vai haver reclamação gente não adianta se alguém te fala que isso não cola se realmente não colasse por favor como é que eu estaria mostrando aqui pra você isso sabe é, é uma observação simples tá é simples se não colasse a sapataria é, tem uma tem páginas páginas nas quais as pessoas poderiam reclamar. Será que nunca reclamaram? Já reclamaram de várias coisas, mas eu digo para você, os cães ladram, mas a carruagem passa. Se alguém disser para você que isso aqui, ó, é mentira, é complicado. Porque você tá vendo aqui. Se você Sabe, é, vem gente de Goiânia, vem gente do Paraná, vem gente do interior de São Paulo, vem gente de outros bairros daqui de São Paulo, que vem aqui aprender. E aí o que eu faço? Eu ensino. A cola de cianocrilato, ela serve para colar algumas coisas. Eu prometo, esse daqui vai ser o penúltimo vídeo. O último vídeo, sou o penúltimo vídeo sobre colinha de zanucrilato, o próximo vai ser quando o fabricante me responder, porque é o seguinte, uh, tem um monte de gente que diz, mesmo tendo um par de sapatos desenhados na embalagem, as pessoas dizem, não serve para colar sapatos, serve para quem então é mentira! É igual o pessoal que fala da, daquela da maior emissora de televisão do Brasil. Aquela mais assistida, aquela que tem mais qualidade. Tem um monte de gente que fala que aquilo é lixo. Que não presta! É igual essa cola aqui. Se essa cola não prestar. só aqui é, na, na academia, na. na universidade. As pessoas chamam de empirismo. Porque é uma prova empírica, concreta e total do que eu estou dizendo. Estou dizendo para você que isso daqui cola. Eu não sei quanto tempo ainda vai durar esse pé de sapato aqui. Tomara que dure bastante, né? Para não ter que comprar outro tão cedo. Mas, gente, esse tem está colado.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 Um bom dia a todos! Agora você, meu amigo, você minha amiga você que duvida, você que não acredita, você que acha... Eu nunca disse que você pode colar todos os calçados com essa cola. Eu nunca disse isso. Mas que você pode colar alguns sapatos de couro com essa cola? Você pode. Você pode colar tênis? Eu desafio você de qualquer bairro daqui de São Paulo, de qualquer cidade do estado de São Paulo, de qualquer cidade do país venha cá diante das câmeras ah, não hoje em dia se fala câmera câmera igual o americano o inglês então diante das câmeras eu te desafio vir aqui provar que eu sou um mentiroso que eu estou mentindo eu vou até continuar aqui sabe por quê? porque é... gente eu sei poucas coisas na vida. Mas se eu tenho certeza de alguma coisa, aí não adianta, não importa a pessoa falar Eu tenho 274.714 anos que eu conserto sapato Ah, ele é tão tonto, porque só pode colar se tiver prensa Gente, eu tenho três prensas aqui, tem prensa canhão, tem sorveteira, tem prensa daquela de bancada só não estou fabricando calçado, então eu não uso as prensas. Aliás, aquele nosso amigo que fabrica é, rasteirinhas, pô, a ideia dele de prensa é muito boa. eu tô É que eu ainda não tive tempo, eu vou dar, uma, vou dar uma trabalhada naquilo. Gostei muito da ideia. Aquele sim, é uma pessoa humilde, uma pessoa inteligente que perfeitamente sabe o que está fazendo. Ele, eu sei que ele já recebeu também é, frases mal criadas, mal educadas. Eu deixo, eu não tiro não. Eu não bloqueio não. Por enquanto é, as pessoas estão dizendo o, o que querem. Só que o que acontece? Quem me defende sabe não sou eu. São pessoas inteligentes que percebem que eu não sou obrigado a fazer nem isso aqui. Aliás, aqui eu tô fazendo porque... Ó, eu não vou deixar sair fumaça, mas se bobear, começa a sair fumaça. Porque o material aqui é poroso. Qualquer dia desse eu faço. Se você tiver na sua casa, pega um pedacinho de algodão. Se você tiver dessa cola. Não adianta daquelas deslaguinhas não, sabe? Isso daqui não. Isso daqui não. Isso daqui é coisa fraca. Não tô nem mostrando, porque eu não tenho nada contra esse fabricante. Essa, aí ela serve pra você usar na sua casa. Não na oficina. Na oficina, de sapateiro não deixa nem entrar, não deixa nem passar na porta. Tá? Gente, ó, oh, um enorme abraço. Um abraço carinhoso, forte mesmo. Para as pessoas maravilhosas que mandam comentários, sabe? Comentários maravilhosos. Eu fico muito satisfeito. Fico feliz de verdade. É, tenho pena das outras pessoas. Mas até aí eu acredito que todo mundo tem a oportunidade de aprender. Eu tô aqui aprendendo, certo? Então, ó, se você acha que ainda pode ter alguma coisa para reclamar, reclama. Se você tem dúvida, muita gente que tem dúvida, pega e escreve no nosso WhatsApp. É, nós não vendemos material por enquanto, nós não, não vendemos, nós divulgamos alguns. Se você quer comprar algum material aqui em São Paulo, é, tem algumas alguns fornecedores que mandam para a sua cidade. Então, pega e escreve no nosso WhatsApp, escreve nos comentários. Se você é daquelas pessoas bacanas que querem elogiar, muito obrigado forte abraço, sucesso pra você que acredita em você eu acredito em mim, ó você acha que eu não vou pra casa com meu, eu não sei, isso aqui é uma bota é tem gente que chama de bota mas é um tênis falou, tchau, abração, hein